Daniel, eu tenho uma farmácia ou mais e quero saber quando é a hora de recuar. A hora de olhar para minha empresa e falar assim, olha, essa farmácia não está dando mais lucro que dava antigamente. A hora realmente é sempre. Na verdade, você tem que sempre olhar para o seu negócio de forma estratégica e forma inteligente mas olhar realmente todos os dias como assim Daniel passo todo dia na loja eu abro a loja fecho a loja bato caixa é tranco a loja almoço correndo e não, não é isso não amigo você precisa olhar os números como estão os números da sua farmácia quais indicadores você tem e muitas vezes você cresceu muito rápido sem ter planejamento <música>